Teve a novela? Top Model, a Globo fez uma novela. Foi, de tanto foi que foi pro hype, é. né? Toda menina queria. queria ser modelo. Ou ser Paquita ou ser modelo. Lembra é. disso? Tinha uns olheiros, né? Tinha, tinha. Foi tinha uns olheiros. Muito grande, foi e você foi modo. lá visualizou isso antes que todo mundo, com a fábrica de shampoo tu. E, teve e aí a Eras o... ficou muito conhecida por causa disso. E teve porque um espaço Fitoras. A, tinha, tinha, a gente tinha um caderno no estado de São Paulo que chamava Eras Fecho. Era um caderno dentro do estado de São Paulo para falar das novidades, das coisas. Imagina hoje quanto custaria isso Puta comprar um caderno pariu, no est... um, um jornal. Então, Porra. mas olhando assim a, vi... a sua visão, porque é muito legal, é, eu estava... Eu gosto de estudar essas coisas de marketing, eu acho o marketing uma coisa muito interessante e eu estava... A sua história é muito parecida assim com a história... Da Red Bull, né? É. Ela, ela investe. Ela esquece, você esquece que a Red Bull é um, é um é energético. Um... É. Você lembra do, leite do esporte? Ela, ela vai no brand ali, ela faz um vai um... E ela vai, ela vai é no um top zero, ela Não vai no meia dose. Ela vai no... Sim, mas ela, tem, ela custa 10 vezes mais o líquido. Perfeito. Por, de, porque é por, por, por, agregado. Porque ela está no top zero. É o Vitor Evas. Ela, ela pegou um shampoo que era legal, sem química, já é um produto bom. Só que ela levando os desfiles sim. e levando para o mercado fashion, ela decaplicou o lucro. É, não é isso? É meio não, isso é Na verdade, assim... É, a publicidade no Brasil, hoje não é mais assim, né, graças a Deus, mas era muito concentrada em poucas emissoras e poucas revistas. Perfeito. Então tinha a editora Abril, que né, mandava, Rede e a Globo. Globo, que mandava. E aí você comprava uma, uma, uma publicidade no Jornal Nacional ou no Fantástico, que tinha 50% de audiência na época, custava muito caro. Então isso só era possível para grandes marcas multinacionais. As empresas brasileiras não tinham dinheiro para pagar nenhuma um... página da, da, da, da Caras ou página da, da Cláudia, folha. que custava uma fortuna, ou não conseguia pagar também a publicidade. Então, o que, que eu fiz... Comecei a criar eventos e, e coisas, e eu fiz vários eventos depois desse, a gente criou vários eventos, mas ações de marketing e, de, e eventos para que a marca ficasse conhecida de uma forma subliminar. Então aquilo era um institucional de marca, porque as pessoas falavam não falavam nem a eu vou no fitoerbas, mas não faz mal. A marca estava na cabeça. Então se você chegasse uhum. na prateleira dos mercados e visse fitoerbas, você ia associar com aquilo. E é uma Prefeito. coisa legal, né prazerosa. E nós, né? nós começamos não, a crescer exatamente. assim. É, é, coisa, coisa bem feita, coisa feita. É, é, top, é, é ó, por exemplo em cima da, da Red Bull como eu falei aqui o Red Bull hoje ela é uma, ela é muito maior uma empresa de conteúdo. O que, que você acha legal da Red Bull? Assim, o apoio que dá para vários, vários esportes. Apoio não, é ela que faz. Então, mas vários esportes, vários né? Esportes, ela, vários. Ela, ela apoia vários esportes, ela, ela ajuda, impulsiona todos, os esportes. Então você todos. vê ela de uma forma simpática, porque ela está apoiando muito atleta. É difícil muito ser um, atleta, um campeonato, muito um esporte hoje que não tem a Red Bull no meio. É. é difícil. Maravilhoso. O trabalho da Red Bull é, é de tirar o chapéu. Então ela cria, é mas se você parar para pensar hoje, não sei se você tem esse canal. Você tem o canal da Red Bull, Bola? não. É espetacular. Eu sei, eu sei que tem, é mas não tem. Não, eu tenho o canal da Red Bull, 24 horas tem todos esporte. os 24 horas de esporte radical, umas mega imagens 4K. É, eu vejo muito o que Uma variedade de. Sim, uma Aí, coisa. eles fazem campeonatos, assim. MotoGP, que é o top do, do motociclismo mundial. Eles têm um campeonato nos países, o Red Bull Racing. Que eles lançam gente para o MotoGP. Então, você vê, o Red eles Bull lançou... Eles campeonatos separados. Eles lançaram, eles que criaram a categoria dos energéticos. Ele foi criado para o Red Bull. Hoje, é uma categoria extremamente competitiva, que tem, tem energético de tudo quanto é que tipo e preço. tem. Mas ninguém chega perto do Red Bull por causa do institucional de marca deles, então que, que é maravilhoso. É isso perto. aí. Ela virou uma empresa hoje de marketing simpático. de conteúdo. É. Não, ela, ela, ela, é, ela ge... é simpática, carinhosa, né? Claro, porque Outro ela dia, gera conteúdo. Dia. Mas até brincamos, a gente foi no mercado, tem energético de 2 litros, que é mais barato que a latinha da Red Bull. Mas você de vai comprar três... o Red Bull, porque ele é simpático, carinhoso, a embalagem é linda. E te dá asas, e então. Te, e, te dá, e, te, e você tem credibilidade, né? <risos> Exatamente. Exatamente. Mas foi muito previsível é. Confesso que eu também pensei a mesma coisa, mas é. não quis dizer, porque eu fiquei com um pouquinho de vergonha. E da Ainda bem que você arrematou essa piada. Mas, assim, ela é uma empresa, hoje, se você olhar para a Red Bull, ela é uma empresa de... Conteúdo. É. Uhum. Ela tem equipe de Fórmula 1. Ela tem time de futebol. MotoGP. Ela apoia esportes radicais. Ela tem aquele show aéreo uhum. que é sensacional. Uhum. Então ela é uma empresa em hoje... Esporte, esportes em radicais. Esporte, você pensa esporte radical, pensa Eles neles. estão no meio. É aquele cara Para que pulou... Que, diz, Surf, cara... né? Surf, é. né? Surf tudo. É. Eles em tudo. O cara que pulou do espaço, lembra? Aquele eles salto. A da Red Bull. Então assim, ela virou uma empresa de conteúdo. É, é o que você propôs. Você gerou conteúdo... Criou um movimento, pegou os caras que você percebeu Pô, que tinha talento. Puta movimento, tá é um puta movimento. E eu acho que, por exemplo, né, é, eu não tinha nenhuma intenção é financeira por trás desses estilistas, né? As pessoas iam ao desfile e não pagavam para isso. O estilista ia lá não pagava nada. A gente patrocinava ele, a gente dava dinheiro, a gente dava dinheiro para fazer a produção. Ah, você não cobrava ingresso? Não nada. cobrava nada. Aquilo tudo era uhum. um institucional de marca mesmo. Tá. É o que a Red Bull faz. Ela não cobra para assistir as coisas, ela, não cobra, ela ajuda o esporte, ajuda não sei o quê. Então, você fica... Você, a, a imprensa e a, e tem, tem simpatia de colocar a marca. Porque é um, é um tomar lá da cá, sabe? De um jeito de você. Você ganha de um jeito, não é? É, de dizer: outro. olha, você está sendo tão legal que é legal a gente dizer a tua marca, porque você está ajudando muita é gente. Verdade, então, é verdade. Então, para ele, no final dos contos, você divulga marcas deles, que é muito legal e é justo que eles façam isso. E na minha época também, as pessoas divulgavam a marca Fito Herbas, muito, em todo lugar. Porque eu. Eu estava fazendo muito bem para o Brasil, muito bem para a moda contar brasileira. contar que era uma marca de qualidade, né? Também se você fizesse uma porcaria com marketing legal, de vez em quando não ia adiantar é, também, né? não ia morrer logo, né? E tem um grande segredo, um eu acho aí, Cris, de também, né? dentro do teu negócio, além dessa coisa. Como era um evento gratuito, tinha um número X de ingressos. Sim, e isso sim. acabava se tornando ah. extremamente disputado e eleva leva você para outro patamar, não é isso? Sempre. Tipo, você tem apenas 500 ingressos, pronto. O evento bombou. É igual. Ó, vai isso ter dá, o festival isso, isso de dá, música. Dá briga para ir. Dá. Então, é. dá briga, briga para ir. Pra ir. Dá. É. Eu acho que isso também acaba agregando. Nossa, o evento da Fito Évich, não tem ingresso. Então, por exemplo, a gente, a gente fazia é. na Bienal. né? Então, por exemplo, que tinha uhum. 3 mil pessoas. Então, ficava uma briga pela primeira fila, porque é aquela história de desfile que é a fila. Uhum. Mas eu tinha, da metade para trás, assim, um standing enorme para os alunos de moda, que era, que era reservado para os alunos de moda. Que então, legal, todos cara. os alunos de moda podiam ir. Então, era, sempre foi uma coisa pensada em ajudar, em impulsionar. A cultura. Em fazer. É. A cultura da moda. Ah. quero saber? Tem cada história. Você fez algum uma coisa que deu errado, Cris. Que eu fiz errado? Se, Nossa, você, fez, você, você, que... você tem tempo pra eu te contar tudo que eu fiz que deu errado? Cara, parece que não. Dá, você nós, tudo... nós vamos Caramba, acabar o podcast é e a pessoa dormir, cara. Acabou viu, de é dar, mesmo. acabou de contar da empresa aí de... Nossa, amigo. De, fiz... Que deu errado ali da empresa de... Tem muita coisa que deu errado. De Assim, do, muita do, coisa. Do preço lá? Da, do produto. Ah, não, não não errado. isso. Vocês não conseguiram porque o cara usava o aplicativo errado. Mas deu errado. Mas alguma errado. coisa que você apostou não, forte... tem muita e... coisa na vida que, que a gente faz que dá que errado. Que a, a turma olha e fala, cara, a Cris só faz coisa fodida, não, né? Não, gente... Nunca quebrou a cara na vida. Não, não dá. Assim, nesse país empreender, ou, ou mesmo empreender em geral, assim, você toma 800 decisões por dia, né? Uhum. E, e empreender é uma coisa muito solitária. Porque você está ali e tem que decidir naquele é. momento. Então vamos fazer assim, vamos fazer assado. Às vezes as coisas estão andando errado, você tem que tirar um, uma, um gestor, entrar você gestor, falar, não, está errado, vamos fazer assim. Então você está sempre apostando em alguma coisa, 24 horas por dia, um jogo de... de, de Pouca, mesmo. Fala, vamos apostar nessa carta, vamos apostar nessa ficha que vai dar certo, vamos apostar nesse produto, vamos apostar nesse lançamento, vamos apostar nessa inovação, vamos apostar nesse mercado, ou nesse canal de vendas, ou, nesse, ou nessa pessoa que você contratou. Você, é, são apostas várias diárias. Algumas você acerta, uhum. outras você erra. Então, assim, é, é mais... Você acaba... Quando você acerta mais do que você erra, você vai dando bem. Sim, mas quando porra. você erra mais, você se ferra. Mas todo mundo erra e acerta, não tem como. Toda Tudo na vida é, tem altos e baixos, né? Eu falo que não existe uma uma curva ascendente, que você só acerta, só cresce, só cresce. É. Ninguém faz isso, em nenhum em nada. Vai, vão ter momentos na vida onde você vai, vai errar e você vai sofrer, vai ter momentos que as coisas não dão muito certo, vai estar tá muito feliz... E eu sempre falo que quando você está muito feliz, saiba que ali na frente você vai ter um momento difícil. Se prepara para ele, porque ele virá. E quando você está muito ferrado, que você acha que o mundo acabou, respira, né? seja antifrágil, né? digere aquilo, uhum. que você vai acabar achando uma solução e você vai dar certo em algum momento. E porque é assim mesmo, são altos e baixos, e você vai aprendendo com os baixos, vai aprendendo com os altos, e vai aprendendo a ser resiliente, resistente, ter determinação, ter foco, ter Acreditar disciplina. nas coisas, né? né? Para você continuar a batalha, é todo dia é um leão por... Hoje recebendo essa mulher inspiradora... Ah, bom, ótimo, né? Que eu, merda. Olha, eu, eu quero que você... Eu saber que você é uma pessoa de muita sorte também na minha vida você não sabe, mas eu vou fazer uma revelação hum. aqui. Coisa. O meu maior personagem, de maior sucesso na minha vida, a primeira vez que eu gravei, foi na sua festa é... a Ama Mauri Dumbo, que eu fazia Nossa, é foi é? na casa dela você fez uma festa na sua casa Verdade. gigantesca foi... E eu, primeira vez Ah, está na porta. Eu fui gravar o com, com o Fred Prateado pela primeira vez, aquela dupla, aquela... Era maravilhoso. Aí eu fui gravar uh, uh, na casa dela, inclusive, não sei se você recorda, eu fiz uma sacanagem muito grande, mas eu fiz, só gente linda e maravilhosa na fila da casa dela, eu nunca vi. Tudo. E eu botei a Gorete no meio, aí a câmera passa, ela só faz assim, ó. Na câmera, o som, sem o dente. Só o vampirão. Aí, tipo, chocava aquela que imagem. É <risos> tipo, a fila. É, da cara. Cara, só tinha os vampiros, né? É, e, e a, foi incrível a, a festa. A sua festa, na sua... foi uma festa realmente que parou. Eu adoro da festa. E eu, é, meu? Eu, eu adoro. É, então, eu tenho ela toda na minha cabeça, porque graças a essa festa... Que tudo começou. O meu personagem bombou ali. Eu ah. lembro muito bem. Olha como é que eu... Tem essa, essa festa com uma assim Eu falo, cara, a festa da casa da Cris <risos> Arcangelo com, com o Fred foi, pra, foi um... um... <risos> eu adoro dar festa. E as, e as festas, minha casa, dão muito certo. Porque, porque é todo mundo bem-vindo, sabe? Todo mundo é bem-vindo. E é, é uma misturada de gente de todos os lugares, de todas as tribos, de eu todos imagino. os tipos. E é isso que faz a festa acontecer. Porque quando a festa é, é, é careta, não acontece. Quando você começa a misturar as pessoas, as coisas acontecem. Pô, você deve é estar muito... tá sentindo falta, então, porque quanto tempo você não dá uma festa Nossa. por causa de pandemia, por causa de. Pô, bora fazer. Eu fiz uma agora, meio sem querer até. Foi uma. Foi um after do Lola Palusa Então acabou o Lola Palusa a gente fez foi uma pra festa tua em casa, casa. Ah, que legal. Com o pessoal que uma, uma cantora americana que estava aí. E aí foi a Ludmila, foi, foi, foi, foi a Isa, foi um monte é. de gente, porque foram várias pessoas que foram prestigiar essa cantora americana. Catherine, ela chama. E foi muito bacana, foi muito legal a festa, porque misturou todo mundo. E todo mundo na imaginar. sua casa? Tudo na minha casa. Eu adoro fazer Você festa. gosta de fazer festa na sua casa? Eu adoro, eu adoro gente. Olha que legal. Eu gosto de gente. A pandemia, Nossa. você deve ter sido um inferno. Nossa. Cara. Oh, mas eu trabalhei, você eu fiquei sozinha. no computador o dia inteiro trabalhando, porque eu queria preocupada com as pequenas empresas. Deus, eu o que queria fazer? contato, você adora a gente, esse contato, ah. você acabou perdendo. Ah, eu fico com a favela, é, tá, tudo é. tá tudo certo. Tudo é? <risos> certo, Ô, Cris.